Fala aí! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que funciona uma charcutaria 100% caiçara é, você não sabe o que é uma charcutaria, né? Eu também não sabia, até descobrir. Se prepara que, a partir de agora, você vai conhecer o que é uma charcutaria. A charcutaria é a arte que, que envolve a produção das linguiças artesanais, que é o que hoje me, me sustenta, né? que é o que eu vivo e o que eu aprendi a amar. Né? Meu nome é Bruno. Bruno, Bruno só Bruno mesmo tá bom. Acabei me envolvendo nessa arte depois que fiquei desempregado. Cansado de comer essas linguiças que a gente come hoje no supermercado, que a gente encontra, é, eu acabei optando por fazer cursos e me especializar na arte. Fiz alguns cursos em São Paulo, é. cursei gastronomia, hoje sou formado. Fui atrás sozinho. É, estudando, lendo bastante, fazendo curso. Continuo estudando, que eu acho que a gente não pode parar, né? Hoje eu vou mostrar o, o básico da produção da linguiça, né? O processo todo, do início ao fim de uma produção de linguiça artesanal. A linguiça que você vai fazer hoje, que tipo que é? É uma linguiça tradicional, é uma, como se fosse uma toscana que a gente encontra no mercado. É uma linguiça tradicional. As carnes que são utilizadas, é né, Porque hoje no mercado a gente encontra as linguiças industrializadas com carnes mecanicamente processadas, né? Que são chamadas... CMP, são tudo quanto é tipo de carne que sobra do suíno, que sobra da ave, que sobra do, do bovino, é utilizada na produção da linguiça ou da salsicha. Então aqui você está encontrando uma, uma, uma carne de primeiro, uma carne de qualidade, de procedência e sem mistura de outras carnes, é né? só o pernil e toucinho. Isso aqui é a gordura lombar do porco, é o famoso tonsinho, né? que é, é o que a gente utiliza para poder fazer a emulsão, para dar a emulsão na massa da linguiça. Esse aqui é o um pernil suíno. A, a, a, a perna traseira do porco. Agora eu vou fazer a emoção só da, das carnes, né? Do toucinho e do Benil, Para cada vez mais eles criarem como se fosse uma, uma liga, né? Pra ficarem cada vez mais unidos. Para dar aquela. É o que vai dar aquela suculência na hora de se for cortar a linguiça. Agora eu vou para a parte do, do, dos temperos secos, né? É o que vai dar o sabor e a característica da linguiça. 24 horas depois que a carne já descansou, agora a gente vai para a parte de embutir ela na tripa. Isso aqui é uma, uma embutidora de, de linguiça. Ela tem a capacidade para até 8 quilos e ela vai colocar toda essa massa da linguiça dentro da tripa. sempre foi assim, né? Você me mostrou um, outro, um outro artefato mais artesanal de verdade mesmo. Antigamente, era por quase do, um ano e meio, entre um ano e sete meses, foi aqui. Foi tudo aqui na, na mão, por noites e noites adentro. Aqui vai a massa da linguiça, aqui vai a tripa e aqui a gente vai colocando manualmente pra dentro. Hoje seria o artesanal raiz, né? É. É, aqui já, aqui já, já partiu um pouco com Nutella. Depois de, do processo da, de, que ela sai do canhão, ela volta para a geladeira mais 24 horas. E depois dessas 24 horas elas são todas lavadas e aí sim vão, são todas embaladas a vácuo individualmente. E hoje as três mais vendidas é a de tomate seco com rúcula e provolone, a de polenguinho com óleo poró e a de cheddar e bacon. Então é isso aí, você conheceu mais um produto genuinamente da nossa terra. Ó, caiçara até no nome.